Agora vai diretão, não vou parar mais, não. Até acertar. Baixada na cena, hein? Semente MC, poesia. É isso aí. Recebi o dom. Da escrita e do improviso. Sem paciência de Jó, oh, Deus me deu e eu vou usar enquanto estiver comigo. Até o corpo é lírico, é tinta que sai da medula. Numa vida, golzinho de chinelo, não se vira titular sem antes ser gandula. E se falar a verdade demais, Vão achar que você é de mentira Numa guerra contra o reflexo é que Também morre quem atira Sem secácia, Malandragem é o nome dessa geração Eu vim ser contramão Causei confusão Você é uísque um litrão Eu, a bique um letrão e eu tô mandando um aéreo em mar de marola O menor sonha com dólar Vai ser jogando bola ou na indola Empresário fracassou Fim de carreira na mira da pistola Sofremos goleadas de um time de homens de terno Que desviam bolada pra conta País de 7 a 1 não 7x1 Eu vim ser o Oscar para fazer o nosso gol de honra É que tudo vira onda nesse mar de gente Depois da tempestade vem a bonança E onde eu venho é a enchente É que meu caderno é uma fábrica de pipa Chega no alto só com linha perigosa Inteligente hoje em dia ficou louco Chapeleiro foi visconde de sabugosa Segurança carioca, Aladim que voa sem tapete A gestante é baleada e você pergunta que tiro foi esse? Vai dizer que é a genética, sangue de corrupção, pobre querendo ser rico. Governo Itachi, povo cabuto, só ilusão. A ignorância é a besta do apocalipse, ela vem rápido e você sabe de onde. Se quem ama fala a verdade, pode chamar meu verso de Love Sony. Porra! Caralho! Será que eu falei merda?